Como é que é? tinha é, o Dolinho, como... lembra? Vocês já viram o Dolinho? Que tem um Nossa, site Dolinha, que era é o Dolinho, demais. seu amiguinho, só que era o Dolinho da zoeira Tipo Ah, é verdade ah, Compartilha a seringa, amiguinho é. Não precisa de camisinha Tipo, só dicas do Dolinho Só dicas é um filha boas, da puta, dicas do Dolinho. do Dolinho Dolinho é, é um filha da puta disso. Eu fiz um Dolinho fiz uma vez tipo lá no banco eu eu Tinha, tinha, tinha vários era? lugares Eu, eu fiz o é. um Dolinho uma vez, a gente foi lá Eu peguei tipo umas moedinhas de cada um Comprei um Guaraná Dolly eu olhei, fiz os bracinhos e coloquei Ah, oh, sou o dolinho, seu amiguinho lá em cima da mesa e Todo mundo, ah, o dolinho, mano Dolly existe ainda? Porra, que se não existe, existe. Isso, O existe. maior refrigerante nacional, que orgulho Ah, porque o dono aí desse aí, A coca não encostou nele lá É num... encostado lá, que é o Brasil, né Como diria Torreto é. lá no Veloz Furiosos, né Aqui é o Brasil. This is Brazil. This is Brazil. Aqui é o Brasil. Se tivesse botado é. um caralho, ia ficar mais... Aqui é o Brasil, caralho, fica mais legal. De... O que deu um rolo aí com eles é... Negócio de pagamento de imposto, né? É meu terreno, Sim. não foi? Ah, que pá, no... Um... no Brasil, empresa grande tá com problema de sonegação de imposto? Ah, pá, não, ah, não me pensa, é. mentira. Ah. Hum. Mentira. Só ele, então, né? Só <risos> ele, que pô, só todas ele. as empresas pagam certo. Só Eu Vacilou, hein? Ô, tio da Dolly, é. vacilou, hein? Foda, hein? Ai, ai. Aí, ó Patrocina o Elce e a Dolly Se a Dolly mandar um Manda... refri aqui, eu tomo filho. Tem Opa, A Dolly se é, a Dolly quiser é pra... bom, cara A Dolly, se quiser Dolly um... é bom Se quiser mandar um refri pra nós aí, Dolly Nós toma aqui na boa, velho Geladinho. Troca a Pepsi aqui pela Dolly não tem problema Você não toma não. Coca? Você toma só Pepsi? Ou é o que tinha aí? Eu ah, só tomo o Pepsi O Pepsi, patrocina nós aí Pô, Tinha uma, um produto bem legal que tinha antigamente Pelo menos lá em Guarulhos Que era, acho que o... Royal Cola. Pode ser Pode ser? Pode ser. Ah, tá bom, Péris. pode ser. Tinha um Royal Cola. É, você fala, tem ó, Coca? Não, só tem Coca tem Péris, Royal. Eu queria lembrar, acho que era Royal Cola. Era gostoso até lá em Guarulhos. Porra, cara, tinha umas coisas boas, sim. É, meu, é um que o, eu meus pais sempre estômago, gostaram de Toma, Convenção é bom também, é Eu, tô eu tubaína, gostava. Né? Convenção era, era antiga o... Tubaína, né? É, um que eu nunca tomei a é cretão, tome, mas é aquele tal do Guaraná Jesus lá. Ah, é horrível. Eu, eu, do, eu não do, acho do, bom é não, horrível, cara. Hein? É estranho. Ah, eu, eu nunca tomei. Assim, Antártica, que é um dos mais famosos, é doce, ele mesmo. é meio Tem doce... é meio doce, Pode crer. Ele é meio... Ele é rosa. Não, qual que é o rosa? Ele é rosa. Ele é rosa, ele é rosa? Né? É rosa, é. é, rosa. Ele é rosa. E assim, ele, ele, ele, ele é muito doce, mas ele também vai por um doce meio... Não sei se é meio ácido que eu posso dizer assim. Ele não é um doce doce, como se tivesse posto açúcar.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 não acredito, não, não, não, não, não duvido não, quer dizer não é, de... é, e o rótulo de importado cara, é porque lá, foi... sei lá, Mana Manaus não é Brasil mas, né, Manaus é, cara, é brincadeira, pessoal de cara. Manaus é brincadeira, é brincadeira. não, mas tinha um rótulo mesmo importado, tal, não sei o que, eu falei, cara mas essa porcaria é bem do Brasil, como é assim importado, e aí comprei, levei pro escritório lá, todo feliz, a hora que todo eu tomei feliz, aquele né? negócio, Não, não é bom velho. não, também não gostei e desgraça, outra coisa vocês já foram pra fora, né, pros Estados Unidos, né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 É... Mano, pode crer. Assim, é... Nossa, é horrível. Root Beer. Root Beer, né, que eles falam. E esse Dr. Pepper. O negócio ruim. Até é, mesmo o Dr. aquele. Dr. Pepper é um lixo. Até mesmo cara. aquele Vanilla Coke. O Cherry Coke, até mais nome. Agora, tudo que é esses é, negócios que é plavorizado deles lá é... tem gosto é de bosta, remédio, é. cara. Nossa, esse é horrível, é um... cara. Graças a Deus a gente tem que ir na Antártica. Quando... Cara. quando eu fui pra Disney lá, é... eu não lembro qual foi dos parques lá que eu fui. Tinha um negócio da Coca. Que você tomava todos os refrigerante da coca que existia no mundo. Que dá, isso cara, é da hora. É, cara. Aí você ia com o um copinho bem, assim. Mas é da hora. Você saia experimentando, sabe? Cara, tinha cada refrigerante. Tinha foi tipo bacacinho. eu lá, você tá do Pinhal, que fui tomar o, o, um de, o 50 de pinga com o copinho. Você vai lá, só na coca. Eu fui a na, na coca. Homocólica. Cara, e tinha um garaná na Antártica lá. É, uma, é engraçado que no dia que a gente tava lá bebendo, lá tinha uma japonesa do lado. Japonesa mesmo, do Japão lá e tal. E, e ela foi pegar o na Antártica, tomou assim e olhou pra outra. Já foi. É. Jogou é fora assim, não gostou. A não. É, que vocês estavam no Japão. É. Cara, é mais engraçado, né? Você fala, pô, o Antártica é bom, cara. Pelo amor de Deus, que eu é, não sei, é não gostoso, né? gosto é gosto, né? É, gosto não tem jeito, cara. Cada um Mas eu tem acho que tem a ver com a, com a educação. É... Eu digo, educar é se acostumar com certos tipos é de sabor. É o costume, né? É o Ninguém... costume que a gente já Nenhuma criança... Pepper. Não, criança não As crianças criança. lá americanas devem tomar desde de, de, de criança, desde é. quando Ou nasce. até alguém que é mais e adulto. E aí quando cresce, acha que é gostoso. Hum? É, a molecada, por exemplo, vai começar a tomar cerveja, né? Ninguém que tomou cerveja a primeira vez gostou. Se você é a pessoa que a primeira vez que tomou é. cerveja gostou, comenta aqui que eu vou chamar você. É Puta mentiroso. cara, fiquei, eu fiquei agora aliviado, porque eu achava hum, que eu era indígena. Porque cara, cerveja fica, é gostoso, qualquer bebida alcoólica...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 Que é, que é degustador café. de café. Eles não, eles não colocam açúcar. É só tomar. tomando sem açúcar tomar café sem açúcar. É, falou: não, mas é só você. A esposa tomar sem você açúcar. Você tá eu tomando agora, não, eu nunca tomei. Eu não consigo, cara. eu, eu comecei a diminuir não. o açúcar na, na alimentação, né? E aí eu comecei a tomar café sem. Agora, depois do que os.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 Não, eu ainda prefiro tomar com açúcar. Mas eu tô tomando porque é uma meta minha. É saúde, né, cara? Tem negócio, assim, tem, é, tem é discutível cervejas, que cara. saúde... É, mas uma hora você vai acostumar, você for é, persistir. Não, né? Aí você não vai conseguir mais tomar com açúcar. Mas, ó, só pra vocês verem, pô, tem a cerveja, A né? toma chimarrão, pô, os gaúchos... Mas aqui, chimarrão tá até que, é, chimarrão, chimarrão, é que é gostoso. É que aí também vai do então, paladar. Acho que de tomar a cerveja... A gente, a gente toma cerveja,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 Que elas, elas, elas são estranhas. Eu, eu, é o é, é um estilo de cerveja. Não, não são hum. todas as sours que são ruins. Só que eu tem uma outra... sem querer uma vez, cara. É, então tem uma Nossa, outra que eu, ruim, tomo, que eu fui tomar. Que não desce. Não desce. Do mesmo jeito que tem umas brejas. E o cara percebeu que, que eu não gostei. Falou, pô, quer trocar? Eu falei, pô, cara, eu não consigo conseguir tomar. Então, Ele assim, trocou para mim. Uma o tem umas sours que são não. muito boas. Mas tem umas que, assim, parece que o cara pegou um pouco de, sei lá, um suco. Vou dar um exemplo. O um suco de maracujá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 E para tudo, cerveja, refrigerante para falar hum, que eu whisky. nunca gostei de cerveja. Eu se uma vez aqui perto de casa tinha, né? Um lugar que tinha, eu acho que tinha a produção própria deles lá. Eles tinham umas cervejas bem legais e trazia de várias marcas importadas que eu... o pessoal ia muito aqui perto de casa buscar ali. E eu tomei uma com raspa de laranja uma vez, sabe? Cara, que delícia, Blum, Blum deve ter sido Nossa, alguma alguma beach beer, alguma dessas. Que a delícia, minha mãe, cara. ela não é de bebê, ela não gosta de beber.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 Você já tiver a sensação de entrar num lugar, sentir o cheiro e te trazer uma lembrança assim? Isso é, isso é a plan... sinestesia é. que você tem das coisas, é. né? Isso. O cheiro, o cheiro certo, traz é. memória. Exato. É, é Sim, tudo que é eles falam bem legal que é isso. isso. É, até na culinária. Você eles falam sabe que isso. tem empresa que explora isso, né? Tem espl... e, empresa que explora isso Porra. em show 1. Ah, assim, é. Tudo tem a ver com visual, auditivo. Por exemplo, o McDonald's ele não é vermelho e amarelo por, porque ele gosta. Uhum. O amarelo e o vermelho já é. foi comprovado que, af, que afeta o apetite. Ele, é ele é mula, não, né? mete né, a ele ele ele fome. Ele então tudo isso. E, e aí voltando um pouco com coisa do costume, né? Tudo acaba sendo nosso costume das coisas, né? Então é, a gente acostumou... aí eu, Por isso que eu agora voltando um pouco da pandemia. A gente acostumou a ficar quase um ano e meio